Vitamina C e NACP, a melhor combinação de presentes da natureza e tecnologia moderna. Você sabia que a falta de vitaminas C leva a muitos problemas? A deficiência de vitaminas C pode levar a problemas de cabelo, pele, articulações, cicatrização lenta de feridas, danos às gengivas e dentes, problemas imunológicos, hematomas, hemorragias nasais e indigestão. Albert St. Jorge, após o isolamento da vitamina C em sua forma pura, dedicou-se ao estudo dos antioxidantes. Ele dedicou muito tempo ao processo de oxidação e ao processo de antioxidação. O prémio Nobel foi concedido justamente pelo trabalho com a vitamina C e por seus efeitos antioxidantes. A vitamina C P merece sua atenção. Assim como sua descoberta digna do prémio Nobel. A vitamina C suporta o sistema imunológico, protege contra os danos dos radicais livres e aumenta a produção de colágeno. 1000 Mil mg por comprimido vitamina CNSP. Os NSPs de vitamina C funcionam o dia todo. Isso ocorre porque usamos a tecnologia de liberação lenta. Vitamina CNSP suporta o sistema imunológico. É vital para a absorção de ferro e reparação tecidual. O sistema imunológico será grato a você pela ingestão oportuna de vitamina C. A vitamina CNASP é acompanhada pelos bioflavonoides rutina, esperidina e rosa mosqueta. Porque a vitamina CNASP? A NASP garante a mais alta qualidade, pureza e segurança de cada produto, o que também se aplica à vitamina C. A vitamina C é solúvel em água. Isso significa que não se acumula no corpo e deve ser tomado todos os dias. Isso permite que seu corpo repare os tecidos e se proteja de infecções. Seu corpo pode mostrar a máxima eficiência no trabalho de todos os tecidos e órgãos. Chamo a atenção para o fato de que na empresa NSP todos os componentes são geneticamente e ambientalmente amigáveis. A vitamina C N a, C, P contém apenas componentes geneticamente puros. A vitamina C, N, a, C P é adequada para veganos e é feita de matérias-primas seguras. Tudo é cultivado, colhido e reciclado com segurança para a ecologia do planeta. ingredientes chave a vitamina C N a, C, P é a própria vitamina C, bioflavonoides cítricos, rutina, extrato de rosa mosqueta, esparidina. A história da descoberta da de Vitamina C por Albert ST. Jorge é muito interessante. A NSP descobriu esta formulação de Vitamina C de liberação lenta e a trouxe ao mercado em 2003. Desde então, a NSP Company recebeu muitos agradecimentos e feedback positivo para este produto. Há também muitas críticas positivas para cada produto da NSP Company. O principal componente é a vitamina C mil miligramas por comprimido. Esta quantidade não se destina a mulheres grávidas. Esse é um ponto importante. Cada comprimido contém extrato de acerola, esperidina, bioflavonoides de limão, pó de rosa mosqueta e rutina. Vamos dar uma olhada nesses componentes. Esperidina e espérides. O que é isso? Quem é isso? A Asperidina é um flavonoide encontrado em frutas cítricas. A Asperidina foi isolada pela primeira vez em 1828 pelo químico francês Breton da camada interna branca da casca de frutas cítricas. Um mito grego antigo sobre um dos muitos trabalhos de Hércules. As maçãs douradas do jardim eram guardadas pelas filhas do Titã Atlas. Essas filhas foram chamadas de espérides. Junto com eles. O dragão sempre acordado guardava o jardim. As maçãs valiam a pena serem guardadas tanto pelas espérides quanto pelo dragão. Hércules teve que fazer um esforço para ter sucesso. A esperidina com o nome das espérides. A epiridina pertence aos bioflavonoides cítricos naturais, uma classe de antioxidantes. Essencialmente, esta é uma forma solúvel em água da vitamina P. Laranjas e tangerinas são ricas nelas, mas a parte principal da substância benéfica é encontrada na casca e não na polpa que comemos. Na casca que costumamos jogar fora. Portanto, é problemático reabastecê-lo através dos alimentos. Pequenas quantidades de esperidina também são encontradas em outras plantas. Recordamos a façanha de Hércules. As esperides guardavam suas maçãs. Eles precisavam de um dragão para proteção, porque havia muitas pessoas que queriam obter bioflavonoides de maçãs mágicas. As atividades das espérides são imortalizadas na história. Um antioxidante valioso é nomeado após eles. Por alguma razão, o papel do dragão guardando o jardim com maçãs mágicas com esperidina não se reflete em nenhum termo químico. Assim, a esperidina é uma forma de vitamina P solúvel em água. Sabe-se que no Japão há muitos séculos é costume adicionar cascas de frutas cítricas a um banho quente. Para relaxamento, para estimular os processos de microcirculação. O efeito positivo de tais banhos é alcançado precisamente devido ao conteúdo de esperidina. A casca cítrica seca é usada ativamente na medicina tradicional chinesa espiridina tem propriedades antioxidantes, tem um efeito antialérgico. Ativa o sistema imunológico, ajuda a aliviar espasmos, fortalece os vasos sanguíneos, aumentando sua força. Reduz a permeabilidade vascular, tem propriedades angioprotetoras. Tem um efeito tônico nas veias. Aumenta sua elasticidade, melhora a circulação periférica e o fluxo linfático. Estimula a produção de colágeno. Bom para o fígado. Ajuda a regular a função das glândulas endocrinas. Normaliza os níveis de estrogênio. Combina bem com a vitamina C e potencializa seus efeitos. Acerola, também conhecida como cereja de Barbados. Esta planta é do género Malpibia. Esta é uma árvore frutífera da América do Sul. É cultivada em muitas regiões tropicais. As acerolas maduras com alto teor de antioxidantes e vitaminas sempre merecem sua atenção. A acerola tem efeito antioxidante, tônico e regenerador. Tem um efeito benéfico no corpo com um estado geral de fadiga, com um regime de perda de peso, com doenças infecciosas e virais. O ácido ascórbico, ou seja, a vitamina C na composição da acerola fortalece o sistema imunológico. Ajuda a resistir aos efeitos negativos das infecções virais. Ajuda a recuperar de doenças. A acerola reduz o nível de colesterol no sangue, o que ajuda a prevenir a ocorrência de placas ateroscleróticas. Reduz a permeabilidade e aumenta a força dos vasos sanguíneos. Melhora a atividade do sistema nervoso. Ajuda a se livrar rapidamente do estresse e da insônia. Antioxidante forte. Ativa a produção de colágeno e melhora o tecido conjuntivo. A acerola é amplamente utilizada para fins cosméticos. A acerola dá elasticidade à pele e retarda o envelhecimento. Outro componente do produto é a vitamina CNSP. Bioflavonoides de limão. Em geral, o grupo de bioflavonoides de limão inclui rutina, citrino, esperidina, cacetina, flavonas. Essas substâncias benéficas são encontradas em muitos vegetais, flores e frutas. Sua ação geral é potencializar o efeito da vitamina C e prolongar sua ação no organismo. Juntos, os bioflavonoides e a vitamina C são capazes de proteger ainda melhor os vasos sanguíneos, fortalecer ainda mais as defesas imunológicas. Os bioflavonoides do limão têm um efeito positivo no metabolismo, no metabolismo hormonal. Ajuda a proteger o corpo do estresse, inclusive a longo prazo. Rose como um componente do produto Vitamina c n s -P. Rose contém muitas substâncias úteis. Vitaminas, minerais e oligoelementos. A Vitamina C na rosa mosqueta é 10 vezes mais do que na groselha. Rosas e a 50 vezes mais vitamina C do que limões. A quantidade total de oligoelementos significativos, como potássio, cobre, cálcio, ferro, magnésio, cromo e manganês, torna a rosa mosqueta um produto muito importante. A rosa mosqueta é usada como tônico, imunostimulante, tônico, anti-inflamatório, colerético e diurético. A rosa mosqueta é um remédio bem conhecido para muitas doenças. No modo preventivo, a rosa selvagem é usada de forma muito eficaz. A rotina aumenta a elasticidade das paredes dos vasos sanguíneos, fortalece os capilares e reduz as manifestações de inflamação. Reduz a permeabilidade capilar e reduz sua fragilidade. Esses efeitos da rotina são o oposto do que acontece no corpo com a gripe. Esta é uma substância indispensável para qualquer infecção viral. A rotina potencializa a ação da vitamina C. Juntos, eles nos ajudam a combater qualquer infecção, estresse, fadiga e todos os desafios que nossa vida nos cria. Juntamente com os outros componentes do produto NASP Rotina Vitamina C, você pode obter ainda mais desta ótima fórmula. Os benefícios para a saúde da vitamina C são enormes. Ajuda a prevenir resfriados, alivia os sintomas iniciais dos resfriados. Previne o escorbuto, fortalece as gengivas, apoia a saúde do sistema imunológico. Necessário para a saúde ocular, previne doenças cardiovasculares. Pele saudável, prevenção de rugas, produção de colágeno, é tudo sobre a vitamina C. Fortalece o sistema imunológico, melhora a memória, previne deficiência de ferro e anomia. Reduz o risco de doenças cardíacas. Reduz significativamente o risco de doenças crônicas. previne a degeneração macular. Os principais benefícios da vitamina C são conhecidos. Isso inclui combater alergias. O efeito anti-histamínico é importante. A ação oncoprotetora é muito importante. Um laxante natural que ajuda a limpar suavemente o corpo. Ativa a produção de colágeno. Suporta músculos, ligamentos e articulações. Mais uma vez, enfatizamos o papel de liderança no apoio ao sistema imunológico. Vitamina C para a saúde masculina. Apoio à sexualidade masculina saudável. É muito importante apoiar a função fértil dos homens. Também é muito importante enfatizar o papel da vitamina C no apoio à saúde dos homens. Qual é a relação entre quantidades suficientes de vitamina C e a saúde dos homens? A produção de colágeno, que é essencial para a manutenção da saúde dos homens. Proteção dos vasos sanguíneos que desempenham um papel importante na manifestação da sexualidade masculina. Os homens precisam de colágeno não apenas para os vasos sanguíneos. Os vasos são necessários para a função sexual normal dos homens. O desejo sexual é um momento importante na vida de um homem. A vitamina C ajuda a apoiar a saúde dos homens e a manter a atividade sexual de várias maneiras. Uma diminuição nos níveis de cortisol é equivalente a uma diminuição na carga de estresse. A função sexual dos homens é impossível no nível adequado sob estresse. Com o estresse de longo prazo ou o estresse de curto prazo, os homens precisam de proteção. A vitamina C ajuda os homens a lidar com o estresse. Os benefícios da vitamina C e N A C, são claros para nós. Prevenção da hipertensão, prevenção do câncer, fortalecimento da imunidade reduzindo o risco de patologia do sistema digestivo, aumentando a densidade óssea, prevenindo a doença de Alzheimer, prevenindo problemas de gengiva, reduzindo o risco de acidente vascular cerebral e ataque cardíaco, prevenindo catarata e degeneração macular e, claro, alívio rápido para resfriados. Vitamina C e merece críticas muito boas. As pessoas que usam escrevem muitas boas críticas. Tomei várias formas de vitamina C, mas nunca senti realmente o benefício. Depois de ler sobre a vitamina C que pode ajudar no colágeno, adicionei a fórmula NASP. A fórmula Tim Reliase Vitamina C e NASP já sinto o benefício. Obrigado, NASP. Eu só uso um comprimido de manhã para um aumento completo de vitamina C. Eu amo este produto e uso todos os dias. Melhor qualidade, melhor fórmula de liberação de tempo do mercado, melhor vitamina C do nosso mercado. A vitamina CNSP é realmente a melhor. Quero enfatizar, a vitamina C não é usada em mulheres grávidas. Assim, a vitamina CNSP é um poderoso complexo de antioxidantes. Todos os componentes potencializam a ação uns dos outros suporte da imunidade, prevenção de alergias, prevenção de problemas cardiovasculares, prevenção de doenças gengivais e perda de dentes, proteção e restauração do órgão da visão, assistência a todos os órgãos que trabalham intensivamente, melhora do fígado, pele, articulações, aumento da síntese de colágeno, aumento da função sexual em homens, aumento da fertilidade. Aumento da mobilidade e atividade dos espermatozoides. E isso não é tudo. Existem muitos outros efeitos positivos do produto vitamin C N S P. Aproveite todos esses benefícios e mantenha-se saudável.